Boa noite, companheiros e companheiras. Nós estivemos hoje aqui na Unicesumar fazendo uma bela pofretagem, muita adesão. Mas, infelizmente, um incidente ocorreu aqui que prejudicou os nossos companheiros e até estudantes que estavam aqui na universidade. Não é mesmo, Sebastião? Isso. Passou um cidadão num carro com spray de pimenta, jogando no pessoal que estava aqui fazendo o trabalho e os estudantes aqui próximos. Inclusive, tem uma uma moça aqui dentro do, da Unicesumar passando mal. É importante salientar que ele passou aqui provocando por diversas vezes, por duas tentativas, ele tentou jogar o spray de pimenta e depois ele conseguiu, inclusive pegando nos companheiros nossos que estavam com as bandeiras aqui em frente da Unicesumar fazendo um ato de maneira pacífica e tranquila. Vocês vão cobrar também responsabilidades? Sim, agora nós vamos é, tentar pegar as câmeras de segurança aqui para identificar, fazer um boletim de ocorrência e cobrar a responsabilidade das autoridades. Porque aqui eles não vão nos intimidar, não. Obrigada.